O Funtel, ele foi criado é, para fomentar a inovação no setor de telecomunicações. É, entre, entre os vários objetivos do fundo, é, nós temos a, a capacitação de recursos humanos, a geração de empregos, é, o desenvolvimento tecnológico e também o auxílio às empresas do setor por meio de recursos de capital. Entre, entre os vários resultados que nós tivemos, é, nós podemos destacar é, a, a criação de propriedade intelectual por meio da, da geração de, de patentes e, e de, de, de, de vários tipos de registros. É, e também a, a geração de empregos é, no, no setor, tanto, tanto pensando nos empregos na indústria criados a partir da transferência dos projetos do fundo, quanto a alocação de pesquisadores é, altamente qualificados no, no desenvolvimento dos projetos do fundo e, e o que eu considero talvez o, o, o indicador mais relevante, que seria a, a, o retorno gerado pelos projetos na indústria. Nós temos hoje uma taxa de 5 para 1. O que significa isso? Que para cada R$ real investido pelo Funtel em fomento nos projetos de pesquisa, esses projetos foram capazes de gerar produtos que transferidos para a indústria geraram R$ em faturamento. Então nós vemos aí um efeito multiplicador dos projetos do fundo.